Meiga pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angola na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota Policuláticos Estrangeiros, vivendo aqui na Rússia. Uh, hoje temos um vídeo muito especial para vocês, vamos falar sobre os preços não é? ah, dos dormitórios e os preços das viagens, né? quanto é que nós pagamos para vir aqui à Rússia. Ah, foi uma, uma pergunta né? muito pedida ah, pelos estudantes que estão em Angola e pretendem vir aqui na Rússia. Então, E eu tenho como convidar dois né, estudantes angolanos, que também vivem aqui na Rússia, em diferentes cidades. E vamos aproveitar para perguntar para eles, saber um pouquinho da né, experiência deles, ah, como é que é essa experiência de viver aqui na Rússia, quanto é que eles pagam dormitórios. Então, vou dar a ah, oportunidade agora a eles de se apresentarem aqui falar um pouquinho sobre eles. E vamos começar pelo meu mano aqui, Avirey. O mano nome é que é? Está seguro, mano. Apresenta-te aí, como é que é? Eu sou Sandra Sandro Eduardo. Estudante em São Petersburgo, estudante do e de Língua São Peter? São Peter Daqui a três, três anos E é a Camão de, de quatro Tipo, em São Peters é a Camão de três, na Rússia 4. Eu fiz um ano em Pskov E é a posto de língua. Yeah. E a ti mais, como é que é? <laughs> e a pessoa daqui a eu sou Dany Martelo Martelo E acho que alguns já me conhecem Youtuber Youtuber não Criador de conteúdos também é, vivo na, na Rússia, exatamente. É, porra, tá, tá broado! Vivo na Rússia! Não corta, não corta, foi meu mesmo mal. Vivo na, <risos> vivo na Rússia! É. <sussurra> Chica, o português está a fugir, ué! Que loucura! Calma, <risos> quero utilizar <risos> é uma. Você lembra da troca? A sua natureza, a câmera vai me. Não, vai. Tem que... eu sei! Que porra, estou estudando uma série. Calma, Sim, tem uma palavra é que está. Não, Rússia. Vivo propriamente em Kazan Isso ali! Eu estava procurando essa palavra, uma palavra sim. assim. E, a, meu nome é Sileni Martello, é, também sou criador de conteúdo, vivo na Rússia, exato. propriamente em Kazan, na cidade de Kazan, e também acho que tô, estamos aqui há sim, há 3 anos. Estamos de 4 yeah. yeah. yeah. uh, Então é basicamente isso pessoal, vamos começar o vídeo. Ok? Uh, como já sabem, vamos falar sobre os preços nesse caso dos dormitórios, dos né? dormitórios estudantis. E quanto é que pagamos para chegar aqui a Rússia, nossa passagem de viagem. Isso aí pessoal, vamos pro vídeo. Isso é de é neve, pior, a tropa já passou, isso aí é de é neve, pior. E é isso aí pessoal, voltamos aqui para o vídeo, vamos começar agora a falar do preço, né? que é a pergunta, né? ou o que é o mais importante, que todos vocês querem saber, é quando é que pagamos, é um vídeo, yeah. então quando é que pagamos ah, nos dormitórios, e simplesmente para dizer que tem dormitórios diferentes, né? preços diferentes, e é exatamente isso que vamos falar aqui hoje, então, Uh, eu queria começar né, nesse caso com o nosso mano que está aqui à direita nesse caso, o Sandro né, que está em São Peter, talvez o perto do dormitório lá é diferente, que tipo de, de dormitório ele tem lá. Uh, e acredito que também já teve a experiência de viver num apartamento, quanto é que se pagou para aquelas pessoas que talvez pensem em viver num apartamento e em chegar aqui. Então falar de tudo isso e então Sandro explica um pouquinho aí como é que é a vida no dormitório, se é do apartamento, quanto é que se pagar, Basicamente isso, de uma forma bem resumida e rápida. De uma forma resumida, uh, os preços variam de 2.000 mil, mil a 7.000, até onde eu sei, né? A uh, rúbis. 2.000 a 7.000 mil rubles, sim. Quanto é que isso dá em quando a gente pensa mil 2.000. Atualmente? 2.000 mil Aproximadamente. 18.000 a 19.000. 1.400. Isso você paga por meio de 18.000 a 19.000. 2.000 rúbis, sim. Ah, yeah. E isso você paga por mês? Não eu, tipo, Aham, sim, você eu passo a mesa de Peter? Aham, Eu você um dormitório em que, por exemplo, em que você vive ou vivia? Ah, ah, eu, o primeiro, até o segundo semestre do segundo ano, no vitório, onde eu pagava 3.200. Uhum. Agora eu mudei de um e pago R$3.500,00 yeah. uhum. yeah. e eu pago e eu e quando é que você paga? Para a noite, para o dormitório e tudo mais. Não, nosso dormitório é muito, muito barato. Até que o Sandro está falando aqui que paga mensalmente 2 Não, mil mil mil yeah. Não, 3 mil. 3 mil mensalmente? Por mês. 3 mil? Igual. 3 mil e 500. É muito. Perdão. É muito um para nós. Porque na minha cidade eu pago acho que 600. 600 rublos por mês? Yeah, isso é verdade. E 600 rublos Na minha cidade é a mensalidade são 3 000. Para o Abshigit tem umas condições assim, né? mas a PES, o Abshigit tem condições péssimas, são 3.250 dólares, quando eu vivi no trono. Mas tem a de uma universidade famosa, creio que é um dos PES subscritos. Deve conhecer ela. E a Deve conhecer ela, fez a candidatura para lá. Lá paga-se durante seis meses. Não se vê se vai pagar 12 mil, creio. Ah. Okay. Okay. Yeah, só seis meses? 12 mil? É pouco? É muito. É na, minha, na minha cidade é dinheiro para dois anos. No letê de book. No letam, o verão, você vai pagar, creio que 11 a 12 mil e no inverno você paga 13 mil. Anualmente qualquer coisa com 34. Então, pessoal, basicamente o que nós estamos a fazer aqui é uma comparação. Como sabem, né ah, Sandro é de São Peter, né aí é como Moscou, chama, chama a segunda capital, né? Yeah, yeah, é segunda segunda capital. É não, não, o ali. estilo de vida, né? o custo de vida é um pouco mais ah, caro, né? em consideração, em a cidade em que o Selênio vive, que é Kazan, uma das cidades mais baratas aqui na Bolsa. E só para termos em conta que ele paga 600 rubros, né? e o Sandro aqui já paga 3.500 então. rubros. Eu, pessoalmente, aqui na Rua Dente, né, uh, estou num dos dormitórios mais baratos, né, porque tem dormitórios de vários preços diferentes. Onde eu vivo com 4 pessoas, e vamos já também saber, nesse caso, se o Sandro pagava 3.500 e via sozinho, com duas ou com quatro. Eu vivo com quatro pessoas e pago 900 rubros, nesse caso, quase 1.000 rubros, 998, 1.000 rubros, possamos assim dizer. Então, Sandro, você pagando 3.500 e aí sozinho, vinha com mais alguém, como é que é Viver com mais alguém, com um jovem do Zimbábue. Nesse caso, duas pessoas. E aí, os dois. Mas o preço... Cada um paga o seu valor. Sim, cada um paga o seu valor. Sim, sim. Tipo, uh, você vai viver com quatro pessoas, mas cada mas, um vai sim, pagar... É o sim, o número de Sim. Você, cada um vai pagar o valor daquele quarto. Se é 3 sim. mil, todo mundo que está lá vai pagar o mesmo valor. Cada um. Você pagava 600, né? E aí. Vivei sozinho. E aí. Sozinho, num quarto paga 600. E aí. Atualmente, atualmente também eu estou melhor sozinho. Num dormitório pagando 600 sozinho. Yeah. <risos> e a minha, É a melhor da minha universidade da minha cidade. Isso é um sonho a muita me, gente. Eu yeah. gostaria também. Yeah, eu também gostaria. Yeah. É a melhor, eu estou na na, na, TVU, na federal da minha cidade e yeah. O no nosso habitar é o melhor da cidade. Yeah, isso é para muita gente. Por exemplo, para mim, né, estar num dormitório onde eu estaria sozinho... Ah, para mil, uh, a 6.000, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. 600, a 6.600, a 9.000. Vai se vai começar a ter mil 600, Sim. Então, poxa, basicamente, né, é o... Para nós, por exemplo, que trabalhamos também aqui com computador e tudo mais. Tem trabalho Sim. online à distância. Estando num dormitório e vivendo sozinho. Poxa, é, seria muita, Sei lá, seria muito fixe. Muito fixe mesmo e outra pergunta uh, para vocês que né, já, já tiveram, tiveram aquela experiência de viver nesse caso no dormitório com pessoas de outro, outros países, né, outras culturas uh, foi diferente, foi complicado se entender com é nos, nos quartos porque para mim é um pouquinho complicado né? é um pouquinho complicado né? às vezes um quer que a janela fique aberta, outro quer que a janela fique fechada, outro quer ouvir música outro quer descansar então há muito, há muito conflito foi fácil para vocês? Foi difícil? Como é que foi? Na Pactify foi, foi difícil para mim, na Pactify Porque eu vivi com um... Com um colombiano. Não, um colombiano não Um equatoriano é E um é indígena Não, é desse... Da, dessa, da África... Branca Esqueci o país E ele é... é, é muçulmano acho que é isso Que tem umas regras estranhas yeah. E tipo, eles são... O que ele fala deve ser feito. Tipo, não, não gosta muito de coordena, ser contado. Né? Não gosta de ser contado. Eu tava para de partir cabeça. Um <risos> desses dias. Já, já, já tava para de partir cabeça nesses Já Podemos chutar da Rússia. Mas, já, foi difícil. Foi difícil na parte de falar, Porque era aquela. Tipo, povo. Acho que o povo africano tem uma aquela. Tem um. Digo, um, um espírito de ser submisso. Tá a ver? Tem aquele de ser submisso. Tipo. Ele sempre que entende, sempre vai procurar entender outra pessoa, sempre vai procurar, tipo, para mim tá bem, se for pra entender, vou entender, independentemente, se eu vou, vou ficar bem, se vai fazer bem pra mim, tudo E eu também cheguei aqui com esse espírito na Rússia, na mas agora tem tendência de se complicar comigo parte da minha cabeça. Parte de cabeça? Parte. Agora, mesmo assim, terceiro ano, é hum. maluco, né? Você lê deu uns confusos ali. Né? Só para salientar que ela foi pra racha prata de judô, então aqui tem que ter cuidado mesmo. É então E para ti foi difícil, teve algum tipo de complicação, já brigaste com um colega de quarto? Como é que foi isso? Não, explica lá para nós. Olha, brigando não, mas também não foi diferente. O mesmo aconteceu no quarto fac A princípio estava com um jovem da... Da, da Indonésia. E yeah. há yeah, um jovem da Indonésia, e yeah, aí ele é um jovem. É o é mais fechado dessa tem horário de dormir, não pode barulho, tem que dar lâmpada e é, algo que receber, pico. Quando eu jogava do batfaki, eu procurei me abrir bastante para poder, é aquela atenção fácil, poder falar mais rápido. Então, eu ia no quarto dos outros picos e aqueles também vinham no meu quarto, mas isso já incomodava o negro. E aí, depois foi necessário ele no quarto, e aí, meteram um jovem do Yehman e um Angolano. Ah, não, oh. Aí vivemos os três e foi tranquilo. Depois, quando eu vim para cá, o Peter tive a sorte de sair com o um Braga, que vivia lá. Não vivemos juntos, mas vivemos no mesmo pé. Vivemos cá, nós dois, e a nos juntaram, estamos no mesmo quarto. Quando eu estava, ele continua lá no Xingu Antigo. Bem, eu acho e que eu... num dos vídeos eu já falei né, que aqui na Buda uh, não é permitido pessoas é do, do mesmo país. É Viverem juntos. Por exemplo, o Angolano não pode viver com o Angolano. Não permite. na torna universidade permite. permite então, quando fiz o batifado fisiocates... permitem? Onde é atualmente Bem, eu não, eu não sei. Consigo para não sei se consideraria isso um ponto positivo ou não, é. não é, não é. Não é, um é, é por isso é, Não é, por isso é conforme eu disse. Uh, uma história pequena. Uma história curta, não é? -huh? Eu, quando vim para cá, eu tinha a possibilidade, de estar não no não, pulei, não pulei. Só que lá tinha muito na Holanda, eu não iria por nada a falar português. Eu tinha que me forçar para falar russo. Então me isolé, eu não tenho lá. só tinha russos, países. Não, acho que para quem está a aprender não. idioma, né? Numa primeira fase, quem está a aprender o idioma, acho que seria a melhor opção. ok? afastar um pouquinho né, da, yeah. das pessoas do país da CPL, nesse caso falam português, para tentar falar mais russo, ou, ou talvez até aprender um outro idioma, não sei, praticar mais um outro idioma. Isso lembra, você já teve a oportunidade de viver num apartamento? Tem diferença de viver num apartamento, no obstígio, tu preferes qual? Como é que foi? Isso? Não, no, tipo, nunca procurei estar num apartamento, por exemplo, não parece um apartamento. Um, e lá tem conforto, não tem. Tudo que eu posso encontrar num apartamento, tem no Abishijê, então dito, já. Abishijê tinha dormido hoje, já. Ah, nós temos aqui. São dois nunca tive essa necessidade de procurar um no apartamento, Olha, já, já, mas na época de férias, no verão, e a situação ficou nova. Tem uma possibilidade para no parlamento, por isso que eu continuo no MCG, no dormitório. Mas gostaria tanto, porque o meu dormitório é o horário de entrada. Sério? Yeah. Nós podemos, podemos sair até 1h. E depois de uma janela? Se você sair, não você vai, não vai entrar. Você vai ter que esperar até amanhã, sei quando forem 6h. Yeah. Por tanto, eu vou entrar é isso, tem a cena de, que dá para tirar um quarto com alguém, casa reina, aquela, uma cidade Olha, uma, uma cena boa, boa, boa pede que, que eu vivi no momento no visitar anterior lá, tinha todas as regras, horário de entrada, uh, não, não, não, não permitem receber visitas, e tinha horário de banho que é que tomo para, para? tomar banho é. Não, que é um dia sim. na semana que é um dia na semana que ah, abre não que é um não abre yeah, yeah. não abre até um momento espero para que não tenha ah, horário para cagar também não cagar não só ah, não é muito caro caga aí eu já descanso por não desse ah, ficar. não, não. Ah, ah, não. não. Ah, cagar mesmo mas poxa como então imagina também se fecham o que já chegou a hora ninguém caga mais será complicado será bem complicado assim isso não dá para portar mas banho então, começa até Por que não? Não sei, mano. acho que uma limpeza lá, não? E a limpeza, então, então é, você... é. O primeiro é andar, dar na recruta, Vários quatro. E é mesmo assim também no. Chega é Eles estão presos, mano. Então, vamos aqui resumir antes de, de passarmos para um outro ponto. Uh, de uma forma resumida, nesse caso, uh, no dormitório, nesse caso, lá em São Vítor, né, você paga, paga 3.500 cúbios mensalmente, isso que é equivalente a quantos, Lênin? 3.500? Estamos a falar aproximadamente de 25, 26, 27. Mil quãs, 20 ok. 25, 25, 25, sim, 25, por aí, 25, 26 mil quãs, ele paga mensalmente num... Uh, dormitório estudantil em São Peter. Sim. Já o Selene né? uh, em Kazan, você paga 600 rublos, equivalente. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos Se meu mil rublos atualmente são 7 mil, paga 3 mil. Sim, 3 por aí. 3, aliás, 3, mil. 3 mil a 4 mil guanzas, possamos assim dizer, por mês, na cidade de Équina, em Kazan. Eu aqui, na RUDN, pago 9, praticamente mil rublos, 7 mil guanzas por mês, ok? Mas vivo com quatro pessoas dentro deste mesmo dormitório estudante. dele aí o Sandro vive com duas pessoas, pagando 3.500 e o Cilindro pagando 600, vive sozinho. Até até o número de estudante que conhecia. Podem viver dois, três, quatro, seis. Sim, mas vai pagar 500. o mesmo, sim, vai pagar o mesmo valor. Então, sim, como podem ver, tem se muita diferença, né, de preço, né, de acordo às cidades. Okay? Então, façam bem as escolhas aí, para quem pode, para quem não pode, então analisem tudo aí. É bom, sim, estar na capital, em Moscou, onde tudo acontece, não é? Uh, mas façam bem aí as escolhas de acordo às nossas possibilidades, né? de acordo às vossas possibilidades e de acordo às possibilidades das pessoas que vão me representar ou vão aí custear vosso estudo aqui na rua. Então, agora... Outra pergunta que me foi feita, só um parênteses aqui, mas isso aqui não é para expor ameaças, para vocês desistirem de irem para Peter ou Moscou? Porque esta é uma das desvantagens, mas tem outras vantagem. Coisas que você pode encontrar em Peter e não encontrar no Kazan ou em Moscou. mais tipo como? E não vê que está dizendo que o seu pai ou a sua família não tem mão para digerir? Ou usam mão numa cidade que é barata. Em Peter, tem não, não, Também então, que dá vestido de barato, a é vida A yeah, okay. mas... A vida O ensino é que eu... Tá... Mas... Ter... tá bom, hey. mas a vida <risos> <Yeah>. <risos> Então, você chegou, velho. A xixi de barato, barato, mas, mas, mas, aperta mas tá, não que aperta a fixe Não fixe Acho que essa é tudo barato Casando? Casando tudo é barato? Tudo É barato mesmo Então, mas se quiserem, homem mulher? Mulher, homem não Toma, para mulheres é barato não, não, tudo para mas vem mulher, homem, não. Ah. Somos mulheres, que vamos para casar. É. Enfim, é basicamente isso. Então, para terminarmos, né, vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos tentar lembrar quanto é que nós pagamos para as nossas viagens. Né? Só para assalentar que cada preço né, é de acordo ao tempo, a né, distância, né? Aí, o período que você vai comprar e tudo mais. Mas não né, simplesmente é que vamos informar quanto é que nós pagamos né, para as nossas passagem de viagens e quais foram as companhias aéreas que nós utilizamos. Sam, vamos começar por você. Lembras quanto é que pagaste? Lembro, lembro. 300 e creio, não é sempre 350, 350, 350, 350. 320 e 30 mil reais. 320 e 330 mil reais. Lembras da companhia aérea? Não. Frankfurt. Não, Lufthansa. Luchtans. Luchtans? Luchtans, é uma companhia você? alemã. Eu fiz um percurso Angola, Alemanha, Alemanha são muito seguros oh, Não precisei ir pra, vir para Moscova né, Foi direito para a Sim E aí, o, o tema, né? Acho que Você foi um mês antes Um, um mês antes, antes Acho que também por isso se influenciou muito Eu viajei no dia 9 de outubro Aposto É Leni, para que achas a minha A minha viagem eu acho que 300 e quanto custa? 200 e não me custa milhão. 300 e. Mesmo, espera, vocês não compraram na tarde? Tá? Ya. Yeah. Vocês foram lá pedir um desconto, uma série Ya. Mas eu compraria 200 e tal? Yeah. Sério? Yeah. Ah, sim, porque quando você vai comprar com mais de 5 pessoas, já fazer um desconto enorme. Então, por essa. Eu paguei uh, 400 e alguma coisa. Não por 410, 409 eu comprei de emergência. Eu já estava à espera, simplesmente estava à espera do, da, carta. da carta de chamada. A carta de chamada chegou no dia 2, uh, fui pedir o visto e comprei passagem para dois dias em frente. E comprei passagem para o dia 8. Uh, pedi depois que comprei passagem para 6 dias em frente. Então comprei uma passagem urgente, por isso paguei 410, e alguma coisa, mil Então como podem ver, os preços das passagens né, É de acordo ao tempo que compramos né, à urgência e Então é simplesmente isso. Mas até até só deves comprar a passagem quando tiveres a carta na mão? É? Sim, quando tiveres a que... carta de chamada já chegou, sim, né? assim. já foste dar entrada dos vistos. Sim, já podes comprar a passagem. Aí isso já vai depender de ti quando é que pretendes comprar. Então acho que é basicamente isso. Essas eram as perguntas que vocês mais faziam e aqui estão as respostas. Espero que com a ajuda do Silênio né, e do Sandro tenhamos nesse, nesse caso clarificado aí as vossas perguntas, até né? tirado aí as vossas questões, as vossas dúvidas todas. Então é isso aí, sem mais delongas, qualquer coisa podem deixar aqui no vídeo. Antes de terminarmos o Sam tem alguma coisa a dizer, querem passar alguma Algum conselho que gostaria de deixar para esses estudantes que estão em Angola e pretendem vir aqui para a Rússia, sofrer conosco? Não, o conselho é tipo como, vocês estão aí na banda, não pensam que estão a vir aqui, que, é uma, que a vida vai ser bem fácil, vai ver, né? E não vê? Aqui vai passar também ter dificuldade, mas na banda mesmo não está boa, melhor que passar mais dificuldade aqui, que está na banda, tá vendo? E aí vai morar com os tipos de Esmola, mas aqui vai estar no mundo. Vai estar na Europa, vai ver grumo, Mas mentira, <risos> e é mentira, estou brincando. Não, bom. mas é verdade. Melhor estar tá aqui do que estar tá na banda. Primeiro, mesmo. Tipo, aqui vais vai, vai estar universidade, paga e vais receber é aquele dinheiro também que nos dá, mas ajuda muita gente também. E também aqui a facilidade de encontrar esse trabalho, estás a ver? A facilidade de encontrar os trabalho que podes, tipo, estar a trabalhar e também estar a ajudar. Então, tipo, ya, se tens um foco, tens um, um objetivo, ya, vai mesmo lá. Se tu acreditas. Vai na tua vida e não vê que está ali. Manda deixar todo mundo que não estão? E apoiar, está a Essa é a minha dica, tá Sabe? Apenas quero vos desejar boa sorte para os que virão. Boa sorte. Uh, não é fácil, mas vocês podem. Uh, uma cena. Depois de vocês terminarem o curso de, de russo, ainda vão ver muita dificuldade no primeiro ano. Parece que não aprenderam nada. Mas não desistam. Vão, vão estudando e que depois virão frutos. Tipo, e o tocou num, num, num ponto aí, FIX. Yeah. a possibilidade de trabalhar, mas aqueles que, vi, que virão esse ano, o próximo, para tá? fazer o primeiro ano, o primeiro bate-fato, o primeiro ano, recomendo não trabalhar até terminar o segundo ano, o segundo semestre do segundo ano. Porque o primeiro e o segundo ano são, como posso dizer, os anos alimentares. Se você estudar fixe, ter uma boa base, o 3 e 4 de até pode, até faltar, mas vai dar novamente. Mas se vacilares no primeiro, no segundo, então você pode terminar com muita dificuldade. Então, recomendo: quando chegar, bate em 4F, bate em primeiro ano, no segundo ano, segundo semestre, ou ao terminar o segundo ano, você trabalhar. Trabalhar, é, tá você vai trabalhar a trabalhar. Então é isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo aqui no canal Diário de Um Angola Gringa. Né? Uh, nesse caso, é tudo. Terminamos aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez que você a aqui no canal. Okay. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se o vídeo foi informativo, se de alguma forma te ajudou, né? deixe o seu like aí, se inscreva no canal. Então é isso aí pessoal, tamo juntos, valeu, até mais. Oi!